É. só fala inglês Eu tirou isso, gente? Não sei da cabeça Mindset. dele os termos utilizados de qualquer trabalho todo mundo que inova hoje manda os bitcoins, as cryptos tudo é porque, é porque somos uns cafonas né? Mas por que que o brasileiro gosta tanto? Você vai numa tem agência de publicidade? Simdrum de vai... lata. assim como como dizia Nelson Rodrigues. O brainstorm, meu, meu amado Nelson Rodrigues, um recado interessante aqui para a, para adquirir vocabulário Nelson Rodrigues, para adquirir conhecimento sintático, como elaborar frases, Machado de Assis, para uhum. mim são os dois mestres, mas enfim Você Nelson e eu Ler Dom Casmurro? É, claro. É, não consegui não, mas vamos lá. <risos> eu quero saber o seguinte, eu acho que nós vamos, nós estamos incorporando tanto o idioma, o inglês, para tudo gente vai falar. Tudo a gente está incorporando. Até no ser tão... O tempo inteiro a gente fica incorporando. E só vou mandar de carro elétrico. É. Essa é loucura, gente. A gente já é brega, a gente tem uma síndrome de vira-lata, hum. é, sobre a qual Nelson Rodrigues falou muito bem, Ariano Suassuna também falou. Uh -huh. é, e a gente quer importar os vocábulos todos. Olha, e, o processo do estrangeirismo é um processo natural que sempre ocorre de uma nação que tem poder, poder econômico e tudo, a nação mais poderosa para a nação menos poderosa. Então já tivemos aqui a influência, por exemplo, do francês, né? Que aí vem algumas palavras uhum. nossas como abajur, time e por aí vai. Uhum. É, e hoje é do inglês. Hoje não, né? Faz um tempo. É, já, já faz é... um tempo oh, e tal. Deletar é, é de 30 anos, é. anos atrás. Agora, qual que é o problema? Eu mesma 30 anos utilizo, atrás hoje, 30 anos. Utilizo, <risos> utilizo palavras em inglês. Né? Eu Falei que fake. Ok. O problema é quando o excesso dessas palavras prejudica a comunicação. Eu já fiz um artigo, não sei se foi para foi a Forbes, acho que foi, é, em que eu falava do... do, do das pessoas falando, vamos fazer uma call mais tarde porque estamos no deadline. Isso. É, e esse job é, é, é, é muito importante. O Bola não entende isso. Eu falo que vai é, mudar para é, é um, é, é uma... o Mas aí é, se nós mudar, vamos nós vamos inglês. chegar ao falar. ápice da imbecilidade. Nós vamos... Pronto, chegou o mestre dos imbecis, está aqui. Então. <risos> não, mestre. não, não, isso é uma análise. Não, você falou. Não, não, não. Vem com a análise agora, você vem Não, não, arregar. não, uma coisa é concordar. Outra coisa é você analisar. Pela, pela minha daqui análise... Daqui a 30 anos estaremos ob... falando inglês no não, Brasil. observando... A... Nem português o povo sabe. Pronto. Então, pronto. Mas por isso mesmo, ele, ele esquece e adota a adota outro. Quanto tempo a gente fala a língua portuguesa? Pois é. Ele, ah. Daqui a 30 nós vamos falar só inglês. Não, não, eu digo o que... português vai é ser banido <risos> e vamos falar inglês Não, eu no acho que o, que, que o Brasil... Que você Olha, você tá o gênio. Fumando, Carioca? Não, ah, eu estou falando. Mas é, é craque, tá com, história ah. com alguma coisa. Professora a gente está utilizando cada dia mais e numa velocidade muito grande incorporando essas que, palavras que, que, como que qual... é a gente a gente não é mu muitas pessoas não mas é só uma incorporação tosca e mas né? não mas mas eu tenho que observar e uma o... incorporação muito desculpa te interromper ali de regiões como a Faria Lima né os Faria Limers é é muito mais do, do meio <risos> que maravilhoso não acho não eu acho que as pessoas as eu empresas o, o corporativo o corporativo hoje adotou Adota, você vai em uma reunião uma coisa, é, é muito incorporado é, o, Vamos fazer um, um call É call Eu é. nunca sei o que, que é call Eu, eu, eu, eu falo call. chamada Não, tudo bem, mas ah. call a pessoa vai me ligar Ou vai ser vídeo é, é, Por que, que ela não fala call ligação é ou vídeo é, Vídeo então, call é chamada Antigamente de vídeo. era simpósio Se você for usar o inglês Call, então, call é chamada. eu vou te ligar tá. Vídeo call é chamada de vídeo Mas, eu acho que é mas quem do... vai falar vídeo call? Ninguém fala Fala um call é, e aí, qual? Aí me Virou. bagunça mais ainda. Mas, porque eu não sei se eu preciso maquiar ou não para aquele, é é, aquele momento. É make. Se a fazer minha make ou não para aquele momento. Make também é abreviação, né? É. De make-up. É. é. Mas, ó. Também é eu, eu acho é. que eu estou aqui pensando aqui. Eu gosto de pensar. Nós vamos falar turco, isso então já vamos. mudou. Não, eu gosto de pensar. <risos> o ser humano tem que pensar. Hum. É? A cabeça foi feita para isso. Eu acho que pode ser é, por causa das multinacionais. Não, com certeza. Tipo, antigamente era simpósio, hoje é Work Away. Simpose. Work Work-a-work. -work. Work -work. Sabe? Os Aí vamos para ah, o breakfast. É que ela falou, é porque o nego acha hum. chique. Os negros não sabem nem pronunciar o nome, mas eles é. põem. Não é mais. É, como é não que é? Não sabem nem pronunciar. Antes de começar o evento, como é que é o nome, Cadu? É um nome lá que eles fazem um coffee. Briefing. O, o não, o um coffee. Golf break. Golf break. Não, é tudo cafézinho. Não é prega, né, é, gente. É, é. É porque quer mas de, é usual. Ele acha chique. Não, não, não sim, Acho sim. Acha, Não, não você. Sim. O cara que tá fazendo acha chique. Não, mas não é o cara. Já virou inco, inconsciente coletivo essa porra. Não, é. Né? é igual I save talk. the date. Save the date. É, mas, mas aí olha que interessante. Falar salve o dia é estranho, né? Essa tradição. Salve o dia. É estranho. Salve a data. É. Quantas é. mais, Cadu? A é schedule. É schedule. Anote é. na agenda. É, anote eu não falo agenda, call, eu falo era... chamada e vídeo. eu, eu também, Não falo call, Também não. Pra mim é chamada, vai, vai ter uma chamada de vídeo. Mas me incomoda muito o excesso. Como é que me eu manda? Também, um, tem como é um que invite? Me me manda, é igual um a porra invite. do hype. Pois é, por que, que não E usa o hype, hype? nego, não sabe explicar o que é. Não, o hype é tá na moda. Tá que na... A tradução de hype, já que é em inglês. É moda? É. Hype é moda? Não é moda, não é sucesso moda? Tá no ápice? Não, não sei. Hype? Hype pra mim é o que tá na onda, né? Não é, Deixa eu ver tá, aqui. Tá. Então, hype. Tem que Tem ter que uma visitar. tradução, já que eu acho que tá na moda. Porque nego usa hype e, pra tudo que é, mostra, é, né? Eu acho que tá na moda. Tá hypado. Hype. Tá hypado, porque o cara já deu aquela deletada. Tá hypado, né? precisa ver se não nem existe. Não, a mas palavra, é, a portuguesou não. a palavra. Deu aquela portuguesada. É, hype. Tô olhando aqui. É, entendeu? Moda. Chupa gordo. Uma moda não? Isso não, não é aqui não moda de... Não. não, tá no hype, tá é, na moda. É, eu acho que é um sentido não de moda de de fe, de fashion. De fashion é... de... Não tá na moda, tá na onda, tá tá no, tá no sucesso, porra. Tá no hype. É. Tá na moda. Isso aí tá no hype, tá hypeado meu. É, é. Brasil. inventaram a palavra. Não inventaram, isso pega. É, hypeado, não inventaram. Não, não é que inventaram, é que é o, o cara pega o, o, o americano, pega o então, idioma é e.. É o que ela e, falou. E portu... é brega, é um monte de Mas coisa. Mas então tem um monte de coisa que você usa. Deletar. Eu não uso. Deletar, é. você não usa. Deletar é uso. Então é brega. Deletar é uso. Mas é vem do delete. Hypado, Mas deletar, eu pelo uso. menos, já foi dicionalizado. Pronto, né? ó, já foi dizendo. E a dicional... é portuguesado. Eu estou no dicionário. Carro. <risos> estou no dicionário. O carro vem da onde? Carro? Carro. A portuguesar, porra. Carro. Vamos falar que automóvel? Que que tem a ver uma coisa Bola. Outra. A gente não fala carro, automóvel, carro. Não fala automóvel. Automóvel vem de Portugal. Tudo bem, veio. Automóvel. Veio. veio, mas isso aí não, não tem uma palavra em, em, na brasa portuguesa. Na, é tudo da língua dos outros. Isso aqui, o que, que é? Isso microfone. Aqui, em inglês, o que, que é? Não sei como é que fala microfone. Em inglês. Microfone. Microfone. Ah. Vem de lá Porra, também. Tá bom, não, mas. Aí nós não é... temos, nós não temos, nós não temos palavra nossa. Nós não é temos. Tudo, vem tudo não, do, nossa, do tem... grego. Vem do, do latim. latim. São ah. várias influências. É, lógico. Sim. Lógico. Ma Ma Ma mas o nós, hype. Mas nós não criamos. Você vai ter que engolir. Ele quer que você engula o hype. Não, tá bom, eu entendo, mas eu não falo. Não, eu acho uma bosta. Eu acho puta coisa. É, estando no hype. Vai pra puta que te pariu você e o hype, velho. Mas tem que falar, tá no hype. Não tenho o que falar. Eu não falo, vou fazer um call. Vou fazer uma videochamada. Mas ninguém fala videochamada. Mas eu falo, uai. Falo mas reunião. Mas eu não falo qual. Você, também. você vem com os puta dos dedos. Eu falo reunião. Você fazendo uma collab. Pode collab? velho. também não falo. Tá zé mod. Isso aqui Baceria. é um zé modinha. Não, ué. Isso aqui, o que lançar, ele fala. Não. não. O que lançar. Mas ele é meio é. blogueiro, não é? É, porque o collab. Não, que não. pode collab, velho? Collab, as pessoas pode estão falando collab, collab mas faz colaboração, tu né? Qualquer coisa pra ele é collab. Vamos, vamos jantar com o cara, vamos, a gente vai lá jantar. Não, eu, eu aceito, assim, essas inovações. Pelo eu menos, eu odeio, pelo eu menos eu você não está fala, falando escurecimento no lugar. Não, credo. De não, deve estar. Não, tá, tá. tá. não, não, não. Colab, eu, tá. acho que, eu acho que acaba. O, o que eu acredito, professora, não sei se. A coisa vira pelo inconsciente coletivo mesmo. A coisa vai fluindo, acontece. Porque o que a língua ela, ela absorve é porque as pessoas começam a falar e não tem jeito, é inevitável. Exatamente. É o falante que manda na língua. Você fala, está no hype? Fala, tá no hype. Falo, tá no hype. O bola já não fala. Ele nem ouviu. Tô falando pra provocar, mas ele nem ouviu. Top. É top. Top eu não falo. Top, você odeia? top? Deixa, deixa eu te mostrar um vídeo meu aqui de 15 segundos. Você odeia top? odeio top. Aí odeio, bola. O bola, o você top. fala top. Odeio. Difícil. Fala. Eu difícil. fui num show usar um top, Gente, não Fui um show fala. legal, um show bacana. Você manda top. Top é difícil fazer. Eu não semana? sou muito zé olha, é inglêsinho. Olha, velho. esse tênis aqui tá top, colega. Esse tênis é chique no último. Chique velho. no último, bola. Chique fala. Chique no último eu falo mesmo. Porque não usar a palavra top top não carrega nenhuma envergadura semântica, você tá me entendendo? Como que foi a reunião? Top. E, e a festa? Top. E, e a apresentação? Top. E a aula? Top. Top, top é ridículo. <risos> é o que eu acho. Então, mas é aquilo que eu tô te falando. É o que eu acho do hype é o que eu acho do collab. Então, mas eu acho que nós estamos é, ultimamente absorvendo tanta palavra. Não, é que você fala, nós anglo-saxônica. Nós é, é muita gente. É um, é um processo de anglicismo. Anglicismo muito grande, professora. É, mas vai fazer o quê? É isso? É, o povo é brega. O, o povo, português está indo embora. Você acha que todo mundo carrega essa pulseirinha aí com, a, com o símbolo do Brasil que você carrega. Você é, acha que todo não, mundo é patriota como você? Mas eu falo, tablet. Não, mas tudo bem. Qual que é o nome disso? Não é tablet, É, não gente? tem outro nome. Qual que é o nome? Igual o mouse, livro você vai digital. O, o mouse de rato? Não, mas isso não é um livro digital. Isso aí, você faz um monte de coisa. É um não... dispositivo de leitura é, não digital. Tem, não tem outro <risos> nome, porque não inventaram outro nome. Então, porque nasceu como tablet. <risos> então. iPhone. Aí veio pra cá. Smartphone. iPhone é celular. iPhone é marca. É. é celular. É, aí a gente tem um processo de metonímia. É celular. Como mas... chama? Metonímia. Metonímia. O que Metonímia... Uh, é quando você. Um dos tipos de metonímia é a. Water? Water cough? Não, <risos> thank you. É igual aparelho de barbear que você faz gilete. Isso, exatamente. É, esse é um dos tipos de metonímia que é a marca pelo produto. Certos tá. produtos ficam tão famosos, certas marcas ficam tão famosas que a gente acha que o nome daquilo uhum. é o nome da marca, que é o é, caso de Jet Ski. O telefone celular é um iPhone. É, iPhone. É marca. Jet Ski. Jet Ski é uma moto aquática. Sim, sim. Perfeito. É, a gente chama Jet Ski cotonete, que na verdade é. são hastes flexíveis, flexíveis com algodões e... na Pop ponta. Pop-up. Post-it. Post-it. Post-it. post é É. Verdade. Certas marcas. E a Cult. É. Tod, todinho. É certas é marcas. Leite com é. Eu acho que né? o sonho de todo mundo deveria, se, deveria ser se tornar uma metonímia. No dia que você vira uma metonímia, é sinal de que você chegou lá. Então, você fala Cintia, assim, Bola? Cintiano, você fala? Cintiano? Cintiano. Você cintiano. Cintiano. fala o Cintiano fluente? Não sei o que é assim. isso. <risos> <risos> <Demorou. risos> o que é Cintiano? É é a língua, língua que ela desenvolveu. Ah, não Conoco. Não, no Não No, conoco. no, conoco. no, conoco, no conoco, Cintiano. Mas, mas É o, é o legal. É, mas mas professora, muito... eu, eu brinco aqui, o Bola fica puto que eu falo isso Mas eu tô chocado mesmo Eu não, o... não fico puto, acho Com quantas palavras o, o, o, Com, é eu... Mas ele foi de verdade é, Daqui a 30 anos 30, não falaremos mais português 5, 30 anos, acho que é top é, é, Tá no hype, tá entrando tanta coisa Mas sabe por que isso não vai acontecer? Porque pra gente falar inglês, a gente deveria dominar Toda a sintaxe, ou seja, as regras De uso, da de língua, concordância é. A gente fala igual a índio, né? A gente fala muito. A gente teria que, gente é, gente teria que saber outro, isso. Né? É, uma pouco. coisa é a incorporação morfológica, ou seja, da, só da palavra, né? do uhum. vocábulo, a incorporação uhum. léxica. Outra coisa é a incorporação. Das regras, por exemplo, no inglês, o adjetivo, ele vem antes do substantivo, né? Yellow bird, você não fala bird yellow, não. né? Não, eu bird. falo bird yellow, eu falo. <risos> yellow, yellow bird. Eu é, sou o rei de falar e, bird yellow. E no português, a posição do, do adjetivo, muitas vezes, tanto faz, e muitas vezes modifica a palavra. Homem grande é diferente de grande homem, pobre homem é diferente de homem pobre. Perfeito. Ou seja... Para acontecer o que você está falando, nós deveríamos também nos apropriar das regras do inglês. E aí já é muito complicado, a gente não Tem sabe nem as nossas. estudar na escola, então, né? É, eu, sou, eu queria melhorar no meu inglês, sabia? Eu é, não é só não... estudar, ué. Não, mas é método, eu acho que é um pouco de método também, um pouco de aplicação de, de força é, de vontade. O meu problema no inglês é o vocabulário. Hum. Até que as regras assim, de uso eu domino relativamente bem, mas o vocabulário a gente esquece. Agora esqueci o que é que microfone Esqueci. microfone A gente esquece. É, microfone também. É. Vem e o Bola fala fone, ele não fala dispositivo de botada no fone. <risos> Eu falo fone. F-O-N-E-Fone. É. Que já foi canalizado. Fone. É fone. fone. fone.